O CSGO já teve 11 operações e ao que tudo indica antes do CSGO morrer vamos ter uma 12 segunda operação três 3 novas coleções de skins e essas skins aparentemente vazaram. Eu não tenho certeza como mas fato é que depois do CS2 ser lançado novos arquivos foram baixados nos computadores daqueles que tiveram acesso ao CS2 e a Valve na tentativa de deletar e esconder algumas informações acabou deixando rastros e informantes de CSGO conseguiram encontrar arquivos mostrando mais de 40 skins que podem ser adicionados ao CSGO eu vou mostrar elas já já além de novos pins e uma operação na verdade a operação 12 Vamos voltar um pouco o calendário Em dezembro de 2020 A gente estava recebendo A décima operação do CSGO Chamada de Broken Fang E depois em setembro de 2021 Viria a ser lançada a décima Primeira operação do CSGO Essa que até então Foi a última a Operação Riptide Mas então ficamos um ano e meio Na realidade já mais de um ano e meio Sem uma nova operação No CS E parecia que ia acabar na décima primeira. mas o Gabe Follower hoje, o informante que mais é conhecido na comunidade do CS, descobriu junto com sua equipe. De investigadores, é claro. Estão sempre fuçando nas databases, em GitHub. Dessa vez ele descobriu algo mais relacionado a skins e isso me deixou animado demais. Parafraseando aqui o Gabe Follower: a beta acabou de sair, os devs já estão trabalhando em uma nova operação. Porque muitas coisas relacionadas à Operação 12. Coisas como três novas coleções de armas. A primeira coleção é chamada Counter-Strike. A segunda chama Top Comic. E a terceira chama Myth and Monsters, que no português vai ser mitos e monstros. Aí temos também novos pins e um novo item chamado Pets. Meu Deus, aparentemente eles têm uma ferramenta que descobre arquivos que tenham sido deletados pelos devs da Valve nos arquivos do CS2 e aí eles conseguem, tipo assim, minerar essa informação antiga, tipo como você recupera um HD quando tá danificado, uma coisa assim, sabe? E foi então que eles encontraram três coleções de skins. Essa daqui chamaria coleção Counter Strike, essa daqui chamaria coleção Pop Comic e a última chamaria Mitos e Monstros.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 porque a Valve trabalha de uma forma que Um, dois anos antes, até mais tempo Eles já deixam pistas de conteúdos Que eles vão lançar no futuro E se há um ano e meio nós não temos operação É claro que eles já estavam trabalhando nela Há pelo menos dois anos E por que, que eu acho que eles estão trabalhando nisso Desde 2020? Simples Dessas 43 skins Que vazaram nesse tweet aí do Gabe Follower Nós conhecemos uma já Que é essa a casinha Seria a skin 4 desses arquivos vazados Quando o CS2 foi lançado e temos aqui então o vazamento de o texto e as imagens confirmando os textos. Não são todas as skins que tem o seu nome declarado aqui, mas como tem 40 skins, algumas a gente consegue encontrar e mostrar na oficina da Steam. Olhando aqui nessa listinha de skins, nesses arquivos PNG, eu já encontro M4A4Fade, uma AK Wildfire, que é a mesma skin daquela Alp Wildfire, que é sensacional. A gente consegue ver, tem duas Alpes também muito bonitas, e eu vou analisar quase que todas as skins que eu consegui encontrar. Na realidade não é uma M4A4 Fade Eu gravei como seria a M4A4 Fade Que é o que tá passando agora Mas na real tá escrito nos arquivos M4A4 Chrome Fade Na realidade estamos falando dessa skin aqui Que teria um acabamento cromático Então seria um fade com uns efeitos a mais Que ficaria perfeito no cs 2 Olha só essa skin in-game Ela realmente não é uma skin fade Ela não é aquela skin padrão da Valve Que tem em todas as armas fade né mano, é uma M4 a 4 9 seria insana, a AWP Lash chamou muito a minha atenção, essa daqui com certeza seria na caixa de Midos e Monstros, enquanto que a M4 a 4 Chromatic Fade eu nem comentei, mas provavelmente na caixa Counter Strike ela tá e podemos perceber aí que é uma skin que tem tudo a ver também com aquela caixa Dreams and Nightmares, eu já já vou entrar em detalhes a respeito disso uma teoriazinha, essa daqui eu tava hypado pra ver, foi a skin que mais chamou a minha atenção aí nos arquivos vazados e essa K também estaria na mesma a caixa da M4A4 Chroma Fade. Seria uma caixa pra comemorar o CS2. Essa skin de AK tem muito potencial, mano. Na moral, olha só isso daqui. Isso daqui vai dar um chute na cara de qualquer outra K vermelha do CS, cara. Voltando pra uma skin da coleção Mitos e Monstros, Famas Despair. Mano, se liga, quando eu dei uma olhada nessa skin em game eu buguei, mano. Eu buguei. Olha essa fama. Seria a fama mais bonita do CS. É basicamente a Dragon Lore das famas. E faz sentido a Valve já ter sido Selecionada essa skin aqui, porque ela foi criada para a caixa Dreams and Nightmares, eu tenho certeza. Confirmando minha ideia, olha só: Contest: Dreams and Nightmares. Essa skin tinha sido enviada em 2021 para tentar fazer parte dessa caixa Dreams and Nightmares, que realmente foi um evento que a Valve criou, né? Oficial para as pessoas criarem skins, mas as skins foram escolhidas, né? E agora, dois anos depois, estão vazando outras skins que também foram escolhidas, mas não para entrar nessa caixa. E eu já sei qual caixa que é, e a gente já tem imagem dela. Eu vou mostrar o resto das skins, mas antes eu tenho que explicar qual que é essa caixa que eu acho que eu já descobri. Quando lançou a Dreams and Nightmares Case no CSGO, na realidade tinham duas caixas possíveis. Dois designs diferentes que a Valve tinha upado nos arquivos. Isso tinha sido vazado pelo Gabe Fowler algumas semanas antes da caixa ser lançada mesmo. E aparentemente essa daqui seria a Dreams and Nightmares Case. Reparem que se a gente olha bem grande aqui, tem um símbolo na lateral que é muito diferente do símbolo da caixa Dreams and Nightmares que a gente realmente tem no CSGO Então tem duas teorias Pode ser que eles mudaram o design na última hora E era pra ser esse design aqui Mas acabou sendo esse Mas tem uma segunda teoria por trás Porque até as chaves são diferentes Essa era a chave que teoricamente Seria a chave para abrir a caixa Mas junto com aquela caixa roxinha A gente recebeu essa chave aqui para abrir ela E aí eu intrigado, vim mexer aqui na GitHub Dos arquivos de atualizações do CSGO Encontrei realmente, é oficial Essa chave e essa caixa caixa preta a gente tem ela aqui em alta resolução no que seria a caixa 30 do CSGO a chave da caixa 30 e tá aqui exatamente a caixa né mano então assim na realidade a chave que abriria essa caixa é essa e a gente pode ver aqui que o símbolo na lateral realmente não é aquele símbolo que tá na caixa dreams night mas é um símbolo diferente e o mais intrigado ainda abrir aqui o arquivo da caixa preta né a gente pode ver aqui o símbolo e reparem quando eu vi esse W URL do arquivo, eu achei estranho Quando eu deleto o W, olha só O que que a gente tem, irmão É uma outra caixa, a lateral Tá diferente, e a logo também tá Diferente, a gente pode ver que não é a mesma logo Por que que eu acho que são duas caixas Aqui além do polvo, a gente Também tem uma nuvem, então Os pesadelos seriam basicamente Relacionados a isso, mano, tipo Sonhos e pesadelos, então As nuvens seriam os sonhos e os pesadelos Seriam esses monstros Agora, se a gente volta pra essa caixa ela vai se chamar Mitos e Monstros Aqui só tem um monstro E aqui do lado tem algo que Muito provavelmente tem a ver com Mito, porque me parece ser algum símbolo Antigo, mitológico E pra reforçar a minha teoria, aqui Realmente foram aceitas, digamos assim, as skins mais Bonitas, mas as que foram Colocadas na lista de espera, digamos assim Elas vão ser parte de uma Das três categorias, a segunda Categoria a gente também sabe uma coisa delas Antes do evento lá de Dreams and Nightmares De criação de skins e tal, em 2019 rolou esse outro evento da Valve, onde eles também receberam muitas skins, e aí eles podem estar tá utilizando agora pra caixas futuras, essas skins que não foram escolhidas, e temos muitas, muitas skins que vazaram mesmo, e dá pra gente vir aqui na comunidade da Steam ver, como essa 5.7 Dark Dog, essa Glock Cursed Dynasty, que eu achei irada demais, se liga, mano tá maluco, temos também aqui essa Ump Watch Dog, pô, que negócio irado, essa Aug também aqui aparece, nesses arquivos vazados, uma skin da Two Minds aparece aqui, que é essa CZ, e muitas outras skins, cara, apareceu essa G3 S, uma MP5 Nightmare. Essa P90 Emerald Peach aparece também aí nesses arquivos. E uma Tec9 que também tem um clima bem... ancient assim, né, mano? Aí também apareceu aqui essa nova. Essa K, essa daqui é irada, cara. Se liga só nessa casinha aqui, diferenciada. E, galera, teriam muitas outras skins que seriam menos raras, né? Mas eu acho que a gente deve ter visto todas as skins vermelhas dessas três coleções, né? Se tivesse que pensar assim, as AKs, M4 e Alps sempre fazem mais sentido de serem skins covers, né? Então, as que a gente viu aí, provavelmente, tem grande chance de serem as novas skins mais caras, as skins covers do CS. Quanto aos itens raros, a gente não faz a menor ideia. Também foi vazado essa foto aqui do que seriam pins, que ainda não existem no CSGO, mas já estavam sendo criados há muito tempo, na realidade o próprio Twitter oficial do CS provou isso daqui, cara tá vindo realmente pins, e provavelmente os pins genuínos, de novo tá, porque esse pin de boss é algo muito pedido pela comunidade, seria aí um pin tão desejado quanto o HAL, que tá mais bonito ainda agora na Source 2, ah, inclusive vazou esse pin no trailer de lançamento do CS, a gente pode ver aqui, ó exatamente em 10 segundos aparece aqui, ó, uma caixinha escrita 5CSGO, e tem ali o pin, the boss e outro pin que com certeza tá aqui nessa lista, né? Mas eu não consegui identificar exatamente o que que seria, mas ó, pin anubis, pin dust, 22, 2, pin web riptide, ancient, também teria o pin da vertigo, já existem alguns previews de como seriam esses pins, né? O the boss seria realmente assim, irado, da anubis, mano, olha só que foda, pin da ancient também que não tem ainda. Olhando aqui no vídeo de novo, muito provavelmente esse prateado que seria o guardian 4 pin que tá ali na lista, já que vai ter versão genuína dele também. E aí pra gente ter uma noção de como que seria esse pin, na verdade isso daqui é o patch, né? Mas seria algo mais ou menos assim que você poderia ter colecionável. Pra finalizar a teoria e fechar tudo sendo realmente algo acreditável a gente tem que lembrar, a Alp Widefire é a skin mais top da caixa CS20 a caixa onde provavelmente a Kai Widefire não entrou porque não foi aceita lá no concurso e ficou na lista de espera por alguns anos e pode ser adicionada agora. O vazamento daqueles arquivos dessa faca Kukri no game e o fato de que tem uma logo na parte de trás dela também sugere pra gente, talvez, que essa faca vem com a operação, porque geralmente a operação é com algum animal que é um predador, tá ligado? Como símbolo, e essa faca tem ali que me parece ser algo como um leopardo, cara. A gente analisa aqui, parece bastante a logo da Fúria e isso aqui realmente estava dentro dos arquivos CS2, tá galera? Foi vazado também essa faca. Tudo isso explodiu minha cabeça e agora fica a última dúvida será essa Operação 12 com 40 novas skins, três coleções de skins, né, talvez uma caixa também, os pins novos, será que tudo isso vai vir no CS2, só lá em junho quando o jogo for lançado realmente, ou será que vai rolar no CSGO antes do Major eu acho que faz mais sentido, o que vocês acham? Deixa nos comentários, é muita teoria junta, mas são muitas coisas que dá pra se acreditar, cara e faz muito sentido, espero que tenha feito sentido pra você, deixa um like se você tá hypado pra todas essas novidades, a gente se vê no próximo vídeo, valeu por assistir até aqui, um abraço falou!